Pegador Daniel. Então, nós estamos para, em breve, né, começar a época seca. Todos nós vereadores estamos sabendo, né, a gente é uma espécie de termômetro, né, a gente fica percebendo tudo que está acontecendo nas estradas aí de caldas. Se a gente olha é, o trabalho sobre as estradas rurais ainda mais no município rural como Caldas, que boa parte da sua economia é garantida pelo agricultor, pelo produtor rural, que gera riqueza para o município e gera o alimento e a soberania alimentar que nós necessitamos, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. O nosso histórico em Caldas, infelizmente, tem sido o de apagar a fogueira. O tempo inteiro apagando fogo. Problema aqui, problema ali, problema ali. E nós estamos chegando perto da época seca, que é a época de avançar, de maneira estratégica. Então, pensando na área de estados rurais, uma questão é maquinário. Em ordem, bem mantido, é, sempre atualizado, comprando novos quando necessário. E alugando quando também é preciso. Outra questão são os operadores. Aí, gente, eu fico um pouco triste com o concurso que nós fizemos para operadores de máquina. Porque é possível fazer concurso público que teste profundamente o conhecimento daquele, daquele condutor. Não é prova para escolher item A, B, C. Isso é importante, mas isso não é tudo para definir a qualidade de um operador de máquina. É a vida que ele tem. É o calo que ele tem, é a trajetória que ele tem de ter dirigido aquela máquina, de aprender e saber lidar com aquela máquina. Todo mundo sabe que a relação entre o operador e a máquina é uma relação próxima. Um vai conhecendo o outro, vai conhecendo um barulhinho aqui, um barulhinho ali, como é que funciona, o que, que é melhor fazer, onde é que dá certo. Isso tem que ser feito com esse carinho todo. Então, de novo, maquinário, bem cuidado. Operadores valorizados de qualidade. Terceiro lugar, e é isso que eu sinto falta em Caldas, planejamento estratégico. Gente, a gente precisa pegar as estradas mais críticas de Caldas e fazer uma agenda de reparo para os próximos anos. E não é para esse ano agora, na época seca que nós temos até outubro, não. A gente tem que fazer o planejamento de agora, né? de abril até outubro, o planejamento de abril até outubro do ano que vem, do outro ano e tem um plano de recuperação de estradas mas do início ao fim devagarinho mas de maneira estratégica, começa a obra termina a obra e faz uma coisa acabada com os cortes d'água onde for preciso com um o passador onde tiver que ter com uma anilha por baixo onde tiver que fazer ou uma ponte se for necessário uma coisa bem trabalhada é necessário, ou seja planejamento estratégico é necessário Sempre o um engenheiro tem que estar junto para qualquer obra, o melhor que seja o operador, são funções diferentes. O operador de máquina, bom, já é uma maravilha, mas um bom engenheiro também é necessário, porque ele vai identificar onde fazer o corte d'água, se vai ser mais para cima ou mais para baixo, se vai aproveitar a curva, vai olhar a curva de nível e tudo mais. Então planejamento, esse é o terceiro ponto. O quarto, fiscalização que a gente falou agora há pouco sobre as obras paradas, que foi trazido pelo Rafael, é, a fiscalização ela é fundamental. É identificar como é que essas obras estão sendo feitas para a gente poder melhorar a qualidade a cada dia. Aí, quem estiver acompanhando aqui a nossa sessão, é fundamental indicar para nós, vereadores, quando uma obra foi mal feita para que a gente possa fazer o nosso papel de vereadores e poder informar caso haja falhas na execução. E, por fim, isso foi o quarto, tá? Maquinário é um, operadores é o dois, planejamento estratégico, engenheiros é o três, fiscalização é o quatro, e o quinto, povo. Porque não adianta você chegar e fazer um corte d'água, que um proprietário lá vai ficar bravo e depois vai pegar a enxada e vai tampar. Tem que conversar com as pessoas do bairro, da comunidade para chegar num um acordo, numa equação que seja boa para todo mundo. E o morador do local, ele sabe qual área pode ir à água, qual área não pode ir à água. Porque ele vive lá e está planejando o terreno dele, está planejando a propriedade dele, está pensando na produção dele. De repente, um lugar que o corte d'água faz, pode ser até bom para o proprietário, porque ele está pensando, de repente, em fazer uma barraginha, alguma coisinha, para poder alimentar a criação. Então, é preciso mais pouco na da construção das nossas estradas rurais de Caldas. Eu falo isso porque nós estamos aprovando aqui um projeto que está tocando em um dos cinco fatores que a gente acabou de falar aqui, que é maquinário. Mas nós vamos ter que avançar, gente, na parte de operação das máquinas, planejamento estratégico e acompanhamento dos engenheiros, a fiscalização e a participação popular. E eu espero, com a nossa população, a participação popular, que a gente consiga, aqui nessa casa, quem sabe, criar um Conselho Popular de acompanhamento com a população dos bairros sobre o que acontece de obras nas estradas desse município. De qualquer maneira, eu quero parabenizar o Poder Público Executivo Municipal pela compra que nós estamos fazendo agora. É fundamental, foi bom o João do Cavaquinho ter dado o alerta, vai demorar para chegar a máquina, mas vamos aproveitar esse tempo também para a gente pensar o todo e não para daqui a só três anos, tá, gente? Nós, como vereadores, talvez a gente só fique aqui quatro anos, mas vamos pensar dez, vinte anos para frente.